Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, trazendo aqui o tutorial da música Quero Conhecer Jesus. Ok? Antes de ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo. Ok? Bom, vamos lá? Essa música aqui, ela é razoavelmente simples, tá? Quatro acordes na introdução, tá? Vou pegar mais grave aqui. Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Dó sustenido menor. Com estes mesmos quatro acordes, você vai tocar boa parte da música. Então, ó, meu orgulho me tirou do jardim, beleza? Sua humildade colocou o jardim em mim tá, está vendo que eu tô só segurando né, porque é piano e pad né, tá? E se eu vender tudo que tem em troca do amor, eu falharia. Mesma sequência, ó, tá aí na tela. Pois o amor não se compra nem se merece. O amor se ganha de graça, o recebe. Quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus ok vocês estão vendo que estou usando um piano e pad aqui esse piano aqui é da classic pianos tá é um piano da nord com pad link tá na descrição esse piano é para contact ok bom também mais uma coisa eu vou liberar um grupo no WhatsApp novamente aqui para o YouTube tá? De graça aí, YouTube Facebook é, E nesse grupo a gente vai poder de vez em quando bater um papo E também eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aí que eu tô pra lançar Alguns materiais gratuitos também, eu vou postar lá, ok? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, link na descrição Continuando Fez a parte do Quero Conhecer Jesus, né? Quero Conhecer Jesus Quero Conhecer Jesus O que, que você vai fazer? Vai ter uma passagem para voltar para o início que vai ser Ré, um, dois, três, quatro, ré de novo, um, dois, três, e no tempo quatro você vai tocar Mi ó, sustenido menor, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ok? Tocou é, essa passagem você volta pro início da música, tá? Os mesmos quatro acordes, né? Meu orgulho me tirou do jardim, vai tudo de novo, até a parte do quero conhecer Jesus, ok? Bom, também lembrando, pessoal, que se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição desse vídeo no YouTube, descrição do Facebook, na bio do Instagram, do TikTok, por aí vai, tá bom? Vamos pegar outra parte da música agora. Agora vai vir a parte do meu amado. Então você fez aqui, né? Ó. Quero conhecer Jesus com os mesmos quatro acordes. Eu quero conhecer Jesus. A parte do meu amado vai ser. Meu amado é o mais belo. Fá sustenido menor, tá? Entre Mi. Esse no Mi aqui de milhares, ó. É Sol sustenido, tá? Lá, milhares. D milhares volta pro mi Sol sustenido. Ficou aqui, ó. Meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Beleza? Aí de novo, ó Meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Vai ter aqui um solo em cima dessa parte tá mesma coisa Ré Fá sustenido menor mi sol sustenido Lá e mi sol sustenido depois desse solo vai vir um segundo solo que é para entrar na parte cantada Yeshua que vai ser Ré aí de novo a mesma passagem anteriormente Ré de novo no tempo 4 Mi Fá sustenido menor e Dó sustenido menor, fica aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Aí em cima dessa sequência a gente vai fazer o solo do Yeshua, né? Aqui, vamos pegar? Vamos lá, hein? Ó, sobre o Ré. Mi tem que ser desse jeito, tá? Ó. Fá sustenido menor você vai fazer aqui. ó Tá vendo aí as notas que estou usando? Aí vai fazer, ó. E cai no Dó sustenido menor. De novo. Ok, fazer mais uma vez, tá? Devagarzinho, vamos lá. Okay. Fez essa parte. Aí vai cantar Ieshua em cima desses acordes. Iexua. Ah, ah, ah, ah. Beleza. Ó, oh, Beleza, segura o Ré aqui. A a a. A, ah, A, ah, A, ah. ok. Daqui vai fazer meu amado de novo, né, meu amado? Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Beleza? Fez isso, volto para Yeshua, Yeshua. Ah. Uma música bem suavezinha de tocar, tá bom? Se você quiser fazer só com piano, né, ou só fazer um dedilhado, alguma coisa, você pode usar a própria pulsação, né? O segredo aqui, ó, é que a primeira é forte as outras são fracas, tá vendo? Ó? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Sempre o um é mais forte. Ó. Um, dois, três. 4, 1, 2, 3, 4 Mais forte aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tranquilo de tocar, eu fiz esse tutorial aqui bem facilitado Eu já tenho um outro aqui com mais detalhes E eu tô fazendo esse aqui mais simples Que é pra você que tá iniciando conseguir tocar E se você que tá iniciando quer melhorar, quer se aprofundar Procure tá um dos meus cursos, tá eu tenho um curso VIP com suporte que eu vou poder te atender, que eu vou poder te dar atenção, tá falar com você, ok? William, não tenho condições, fala comigo, a gente tenta dar um jeito, tá? A gente conversa, tenta falar comigo, ok? Tem meu WhatsApp no site, tem tudo lá, facinho de falar comigo, ok? Beleza? Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau!